Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastani e você está no canal Bruno Cashback. Bem, o no próprio nome já diz, né? Esse canal é o único, praticamente no YouTube, que trata apenas de cashback. Então, se você quer aprender mais sobre esse tipo de assunto, não deixe aqui de se inscrever aqui no canal para você não estar tá perdendo nenhum tipo de informação aí que vai te ajudar aí sobre esse conteúdo. Aqui eu falo muito sobre plataformas que vão te ajudar a ganhar cashback. E a plataforma de hoje é uma pl plataforma bem ampla. Porque possibilita você ganhar cashback e cupons de desconto em vários, vários sites aí que você sempre vai estar tá comprando. Se você compra na internet, você já tem que estar tá esperto aí para sempre estar tá ganhando o seu cashback. Então essa plataforma que eu vou te passar hoje vai te ajudar muito nisso. Então eu espero que você fique até o final do vídeo para entender exatamente como essa plataforma funciona. E a última dica é a mais importante aí para você não perder seu cashback, beleza? Então a gente vai aqui para a tela do computador aqui para eu te falar que plataforma é. Como você pode ver aqui, é a Cuponomia. Bem, a Cuponomia é um aplicativo, é um site, né? Um site no qual é, ele começou é, dando apenas cupons de desconto, mas agora ele também, se eu não me engano, a partir de 2017, ele começou a distribuir também o cashback. E aí, isso aí nos ajuda bastante porque todas as plataformas que estão na internet aí estão disponibilizando é, esse, essa forma de pagamento, essa forma de, de desconto aí pra gente. É importante você conhecer essas plataformas, pois cada uma é, disponibiliza é, valores diferentes aí de cashback para cada, cada empresa. Então, quanto mais dessas plataformas você conhecer, mais desses tipos de sites que dão cashback, é melhor, pois você vai saber aí analisar aí no dia que você precisa fazer a compra, ver qual desses sites estão te dando mais cashback. Pelo, pelo site você pode ver aqui no AliExpress, você tem mais de 40 cupons aí de desconto. É, antes era 2% de cashback e agora 3% de cashback. E tem todas essas plataformas aqui, ó, conhecidas como Amazon, é, Americanas, Shoptime, o Boticário. Ó, o Boticário era 5%, tá dando 20% de cashback. O Boticário é um, é um presente bem tranquilo aí que você pode dar para homem ou para mulher, né? E aí você dá um presente legal não gastando muito, né? Numa faixa aí de 50, 40 reais. E aí se você ainda ganhar aí 20% de cashback aí... O exemplo que eu te dou é tipo assim, você compra hidratante, que é muito comum você dar de presente... Você compra vários de uma vez e aí você já deixa no estoque aí para poder dar de presente para alguém, entendeu? E aí você não tem uma surpresa de ter que comprar alguma coisa ou ir para uma festa assim um presente. Então essa daí é uma dica aí que você pode já comprar e deixar de estoque sem gastar muito e agradar ainda quem quem você está presenteando, né? Então continuando aqui, ó, você pode ver que é, tem as lojas marabrais, né? Tem 40 cupons aqui mais 16% de cashback, então é um valor bem grande de cashback, assim comparando aqui com Casas Bahia, né? Casas Bahia, no caso, está dando 5% e a Marabras é 16%. Eles concorrem no mesmo nicho, então, de, de coisas de casa, eletrodoméstico, móveis. Então, consideravelmente, é bom você fazer uma análise do site dos dois aí para ver o que, que vai te possibilitar, te dar mais cashback aí dentre eles, né? Pessoal, então, eu vou clicar aqui na Marabras para ver como a gente funciona. A gente clica aqui. Para ativar os 16%, ela também tem uns cupons de descontos. Se você clicar aqui ó, em ver cupom, você vai ter esse cupom aqui. Você pode clicar, ele já vai copiar e te mandar direto para a página da Marabras. Só que antes, o importante é você ver aqui as regras, regras aí do cupom, né? É o válido para compras acima de 699. Então, esse cupom de desconto só vai é, 10% no caso, né? mais os 16% de cashback, você vai ganhar aí 26% de desconto a princípio. Vou até fazer um teste aqui para a gente ver se realmente funciona. Vou copiar aqui, vou clicar, ele vai me mandar aí para o site da Marabras. e aí eu vou procurar alguma coisa acima. Vamos supor esse guarda-roupa aqui, vou colocar aqui o CEP, aí cupom de desconto, vou clicar aqui, ó, enviar o cupom me deu aí 10% de desconto. Tá funcionando então o cupom, Vou calcular o frete. O frete está um pouquinho caro, né, para cá, mas de repente aí para sua região esteja menor. Mas o é importante aí que o cupom tá valendo, né? E aí você vai ganhar ainda os 16% de cashback lá no cupom Cuponomia. Então, é uma compra aí que Provavelmente vale a pena até, porque normalmente esse tipo de guarda-roupa aqui é caro. Mas eu acho que dá para dar uma pesquisada ainda melhor. Né? O que eu quero te passar aqui são as possibilidades. Não quer dizer que esse aqui será o menor preço, mas você dando mais conhecimento, cada vez mais conhecimento, você vai pagar menos aí, e ainda vai ganhar cashback para poder fazer outro tipo de compra. Vamos lá, resumindo aqui, então a gente vai ganhar aqui o, o cupom de desconto. É, no caso que o frete está um pouquinho caro, mas não, não é o escopo aqui do vídeo. Não é? E você ainda vai ganhar os 16% aí de cashback. E para você ter acesso aí a todos esses cupons de desconto, todos esses cashback, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder estar tá acessando aí através desse link. Você vai ganhar cinco reais. E olha só, eu vou te mostrar aqui também uma coisa que está acontecendo durante essa semana. Eu vou clicar aqui. Indique e ganhe 50 reais. Você vai indicar um amigo para entrar na cuponomia. Essa pessoa vai ganhar 5 reais e você vai estar ganhando 50 reais. Mas como é que isso funciona? Bem, você vai compartilhar aqui o seu link né, de, de divulgação com seus amigos assim que ele completar aí 500 reais em compras válidas, né? Você vai ganhar 50 reais e seu amigo 5 reais. É muito comum esse tipo de site aí ampliar as, o, seu, o seu valor de indicação, pois ele quer entrar no mercado de vez. Então ele te oferece um valor maior para você estar tá realmente divulgando. Né? Então essa promoção, o normal dele é dar 5 reais por indicação. É, e essa promoção, aí, ó, depois que passar o tempo da promoção, do dia 16 do 8 até o dia 27 do 8, é, provavelmente retorne a 5 reais por indicação e aí quem estiver se inscrevendo através do seu link aí durante esse período vigente você você vai estar tá ganhando 50 reais assim que essa pessoa aí completar os 500 reais aí e a dica que eu quero te dar é quando você for fazer a compra no, no site que você escolher que ser, tem que ser o mesmo e-mail cadastrado na cuponomia Pois se for diferente, ele pode divergir ali e você não ganhar o cashback Então fique atento a isso, na hora que você fizer o, tiver o cadastro lá no exemplo que eu dei, na Marabras, Você tem que ter colocado o mesmo e-mail que você colocou aqui na cuponomia, beleza? Então olha só, e que, que eu, como que eu posso sacar esse dinheiro aí é, Que vamos supor que eu, eu indique alguém e aí eu ganhe... É, essa indicação e assim que você completar 20 reais seja por indicação ou seja por compras feitas você vai poder sacar aí para sua conta, sua conta corrente, qualquer banco você vai poder sacar e você clicando aqui ó, você pode ver o saldo pendente e as pessoas que você já indicou e aí como está na promoção ó, pode ver que tem vários aqui de 50 reais assim que essas pessoas também completarem os, os 500 reais de compra aqui através da plataforma você vai estar tá podendo ganhar aí também é, 50 reais pela sua indicação aí eu acho bastante válido né você é, indicar aí porque é uma plataforma pouco conhecida então muita pessoa, muitas pessoas podem instalar aí podem entrar através daí do, do seu link de indicação então aqui eu sempre vou dar dicas dessa forma e com vários aplicativos várias informações aí que você pode estar tá ganhando cashback lembrando que essa plataforma você ainda pode ganhar aí cashback através do seu cartão de crédito aqui eu vou deixar uma playlist com vários cartões de crédito aí que estão dando cashback de repente pode te ajudar aí no, dia, no teu dia a dia, no teu cotidiano, né? E aí com isso você ganhando, velho, é, é muito importante que você conheça isso aqui. Esse aqui é o único canal aqui do YouTube que trata exclusivamente de cashback. Então eu peço aqui sua inscrição aqui para você não perder mais esse tipo de informação, beleza? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Vou deixar mais dois vídeos aqui também para você continuar aprendendo, beleza? Então valeu, até a próxima, valeu.